Como eu faço para calcular o ROI de uma campanha minha dentro do Google Ads? Se você tem essa dúvida, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar passo a passo como você faz para configurar o Google Ads e calcular o retorno do investimento de todas as suas campanhas. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo agora, ativa o sininho das notificações e vamos lá para o conteúdo. Bom, todo profissional que anuncia na internet, seja no Facebook, seja no Instagram, no Google, uma das métricas principais que precisam ser analisadas é o seu ROI, é o retorno do investimento. Você consegue monitorar quanto que você está investindo numa campanha e quanto você está tendo de retorno. Essa é uma métrica importantíssima para dizer se você continua com uma campanha ativa ou não. E analisando essa métrica, você também consegue ver onde você pode melhorar os pontos da sua campanha para ter maior conversão e maior retorno de investimento. O Google Ads é uma plataforma de anúncios do Google. E dentro dessa plataforma, não existe a possibilidade nativa de você mensurar o ROI. Você pode mensurar o CPC, o custo por clique, você pode ver número de conversões, mas o cálculo do ROI você não consegue visualizar isso nativamente dentro do Google Ads, mas existe uma fórmula que você pode aplicar dentro do Google Ads e poder visualizar nas colunas de cada campanha, de cada desempenho de campanha e anúncio. Então vamos agora aqui para a tela do meu computador para eu te mostrar o passo a passo de como você montar essas colunas de ROI e visualizar melhor o desempenho na sua conta. Vem comigo. Bom, então vamos ver agora na prática como é que a gente faz para colocar a coluna de ROI no nosso Google Ads, tá bom? Na nossa campanha do Google Ads. Eu tenho uma campanha aqui que eu comecei a rodar há pouco tempo, tá? é uma campanha para um curso de guitarra online. Essa campanha ela começou a rodar agora, teve seis, é, três cliques, apareceu seis vezes, só que ela já caiu, uma, já teve uma conversão. Então com apenas três cliques eu tive uma conversão. Tá? Você vê aqui na cor de conversões, aqui é uma conversão. Tá? ok? E o valor da conversão, que é o valor do, da minha comissão, né, do produto, foi de R$ 31,78. É um produto que eu tô vendo como afiliado, tá? Eu comecei a rodar agora. E aqui ao lado, eu criei essa coluna de ROI. Essa coluna de ROI, o Google Ads não tem de forma nativa, tá bom? Você, se você quiser monitorar o teu ROI dentro do Google Ads, você precisa criar essa coluna de ROI aqui para você ver quantos por cento de ROI você, tá, você conseguiu. Você vê que aqui esse, eu consegui alcançar 333% de ROI, então tá excelente, né? Com apenas três cliques, consegui uma venda, né? O meu custo até agora foi R 7 né? o custo médio do, do meu clique é 12, 12, 20, 12, 44, né? Então, aqui tem um cálculo. Então, a gente vai agora criar essa coluna de ROI, né? porque você não tem essa coluna de ROI aí de forma nativa no Google Ads. Como é que você faz para criar a sua coluna de ROI e monitorar aí as suas conversões, ver se está tendo um retorno do seu investimento ou não? Você vai vir aqui ó, em colunas, modificar colunas, Aqui você consegue habilitar e desabilitar diversas formas de. diversas métricas que você pode analisar a sua campanha. Tá bom? Você pode analisá-la aqui por CPC, é, CTR. Isso aqui são as métricas que você vai habilitar e desabilitar. Como a gente quer criar uma nova coluna, a gente vem aqui embaixo, né? Desliga para baixo e clica aqui, ó: Colunas Personalizadas. Você vai clicar aqui. Eu já tenho a coluna de ROI criada, né? que eu criei ela aqui e botei um, uma descrição. Mas se você quiser, se você não tiver a coluna aí, você pode deletar. Ou você pode criar do zero, né? Você vem aqui, ó. Criar nova coluna. Aqui eu vou colocar o nome da minha coluna, tá? No caso, é a coluna para mensurar o meu ROI. Então, você bota o nome da, da coluna, ROI. Aqui você escreve uma descrição do que significa essa coluna. Eu boto aqui, retorno. Pelo investimento. Tá ok? É só uma, uma descrição para você saber o que, que significa. E a métrica é o cálculo do ROI. Como é que você calcula o seu ROI? Se você vier aqui no Google digitar cálculo de ROI, você vai ver a fórmula é, do cálculo de ROI. Como é que se calcula o ROI? Então, o cálculo do ROI é o, é o valor da conversão menos o seu custo dividido pelo custo. Tá bom? É a sua receita, o seu valor de conversão menos o seu custo dividido pelo custo. Tá bom? Isso é o seu ROI. Se você multiplicar por 100, vai dar a porcentagem, você vai ter a porcentagem do seu ROI. Beleza? Mas o ROI é a receita menos o seu custo, dividido pelo custo. Então, a gente vai aqui no Google Ads, a gente vai colocar a nossa fórmula. Vamos começar com parênteses. Você vai colocar aqui o valor da sua conversão, que é a sua receita. Né? Então, a gente vai clicar aqui em conversões, valor da conversão. Então, é valor da conversão menos o seu custo né você vem aqui em desempenho custo dividido pelo seu custo então essa aqui é a fórmula do roi valor de conversão menos custo dividido pelo custo beleza você vai clicar aqui embaixo no formato da coluna se você quer que ela tenha um formato de número um percentual ou em dinheiro no nosso caso o roi ele é uma porcentagem então em percentual Clique em salvar. E a sua coluna de ROI vai estar criada. Eu criei duas porque eu já tinha uma aqui, né? Mas essa é a fórmula. Essa aqui é a fórmula do ROI. Se você for entrar aqui e editar. Esse é o meu ROI. Valor de conversão. Menos o custo. Dividido pelo custo. Percentual. Salvar. Depois que você montou a sua conversão, a sua coluna principal, você seleciona ela. Clique em aplicar. E aqui vai aparecer a sua coluna de ROI. Então, agora você pode monitorar suas campanhas e ver o desempenho dela, se ela está convertendo e quantos por cento de ROI você está tendo em cada anúncio. Então, gostou dessa dica? Quer aprender ainda mais como anunciar no Google Ads de forma rápida, simples, prática, sem muita enrolação? Então, fala o seguinte, aqui embaixo abaixo eu vou deixar o link do meu curso de Google Ads. É o Clube Google Ads Express. Lá você vai aprender a dominar a maior ferramenta de vendas na internet, que é o Google, e você vai aprender a subir campanhas do zero, trabalhar com remarketing, fazer campanhas de vídeos aqui no YouTube, vai aprender a trabalhar com Google Shopping, caso você tenha uma loja virtual. Enfim, você vai aprender todas as estratégias possíveis para anunciar dentro do Google Ads. Beleza? Então, qualquer dúvida, clique aqui abaixo no link da descrição para você conhecer o nosso clube Google Ads Express e vir fazer parte do nosso time. Beleza? Se ficou alguma dúvida em relação a esse vídeo, deixe abaixo nos comentários a sua sugestão, a sua dúvida, que eu estarei respondendo aqui pessoalmente para você. Grande abraço, sucesso e te vejo no próximo vídeo. Valeu!